Olá, pessoal. Professor Rodrigo. Vou comentar algumas questões da nossa biografia, a começar com a 235. Vamos lá. Diz assim: Sabe-se que a diagonal de um cubo mede 2,5 cm. Em quanto se deve aumentar a aresta desse cubo para que sua diagonal passe a medir 5,5 cm? Escrevi aqui a formulazinha da diagonal. Ela mede a raiz de 3 centímetros tá? Então em primeiro lugar Vamos achar a, diagonal, a, a aresta Desse, desse cubo Para saber uh, Qual que é o valor atual Para saber quanto tem que ser aumentado eu Já substituí aqui Veja que eu usei ao invés de usar 2,5 Eu coloquei 5 meios Por quê? É bem mais fácil a gente trabalhar Manipular aqui Com a fração do Com o um número com um vírgula Vamos só uh, Resolvendo isso aqui vai ficar assim, posso dividir tudo por raiz de 3, vai ficar A igual a 5 sobre 2 raiz de 3. Vamos multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3, só para tirar essa raiz daqui de baixo. Então a aresta atual do cubo mede aqui raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9, que é 3. Então 2 vezes 3, 6. Então 5 raiz de 3... Sobre 6 centímetros. Esta é a aresta atual. Tá? E aí o que a gente quer saber? Em quanto se deve aumentar a aresta desse cubo para que sua diagonal passe a medir 5,5. Então eu vou reaplicar na fórmula. Agora eu quero uma diagonal de 5,5. Ou 5,5 equivale a 11,5. Tá? Vai ser o que eu vou usar. Então no lugar da diagonal. Então 11,5. Meios igual a aresta, que vai ser 5 raiz de 3 sobre 6, vou colocar entre parênteses assim, mais, vamos chamar de B, B vai ser o aumento, vezes raiz de 3. No que eu substituí na fórmula, no lugar da aresta, eu coloquei 5 raiz de 3 sobre 6, mais o aumento para chegar a 11,5, e aqui é da fórmula. Agora é só resolver, é só pura manipulação, 11,5 igual a aqui eu multiplicar raiz de 3 por cada um dos membros aqui, vai ficar 3, posso ser simplificado, vou escrever assim, 5 vezes 3 sobre 6, mais raiz de 3b. Continuando, tenho 11 meios igual a que pode ser simplificado também, vai ficar 2, 5 meios mais raiz de 3b. Segue aqui em cima, vai ficar 11 meios menos 5 meios igual a raiz de 3b, e que sobram 6 meios, ou 3. C? igual a raiz de 3b, então, dividindo isso tudo por raiz de 3, vai ficar então 3 sobre raiz de 3, racionalizando, vai acabar como, ah, aqui vai ficar 3, simplifica, raiz de 3 centímetros, então, a pergunta era enquanto se deve aumentar, então devemos aumentar a raiz de 3 centímetros para que ele chegue neste, nesta medida, ok? Vamos emendando, vamos para a próxima aqui, 252, diz assim, se a aresta de um cubo mede 100 centímetros, se uma aresta, já fiz um desenho prévio aqui, 100 cm, encontre a distância de um vértice do cubo, qualquer um dos vértices, de um vértice, situei este, a sua diagonal. Então a distância até a diagonal, veja que ele, eu tracei aqui em vermelho, é a diagonal, aqui é a diagonal. E a distância até ela, o desenho não está bem reto, né? mas ele deve ser perpendicular a este, e eu fiz esse azul também é uma diagonal, mas eles se cruzam em um cubo, eles se cruzam de forma perpendicular, tá? Então essa distância até aqui, veja que é exatamente se eu pegar deste outro vértice até aqui. E o que é isso? A própria diagonal. Em resumo, essa distância que nós estamos procurando é a diagonal sobre 2, ou a metade do valor da diagonal. Tá? Então, é esse o único cálculo que temos que fazer. Então, a aresta do cubo mede 100. Então, vamos primeiro encontrar a diagonal. Então... A diagonal vai ser igual a 100 raiz de 3. Já está aqui. Então, essa distância vai ser, então... Chamamos de D, né? Essa distância vai ser, então... A diagonal sobre 2, ou 50 raiz de 3 centímetros. Ok? Próxima. A 270 diz assim, o um segmento de reta que liga um dos vértices de um cubo, segmento de reta que liga um dos vértices do cubo ao centro de uma das faces, é esse azul aqui. Tá? Esse é o segmento, vamos chamar de segmento S, é o que de fato nós estamos procurando. Um vértice até um centro de outra face oposta. Veja que não pode ser essa nem essa, tem que ser qualquer uma dessas duas, mas eu escolhi aquela dali. Então essa é a distância que nós queremos. Uh, eu sei que o segmento que liga um dos vértices de um cubo ao centro da, de uma das faces opostas mede 60 centímetros. Ah, tá aqui, vamos anotar. Calcule o volume desse cubo, tá, então essa medida é a única dada e eu quero saber o volume. Enfim, para eu encontrar o volume do cubo eu preciso da aresta, mas vejo que eu consigo relacionar a aresta algumas informações aqui. Esse em vermelho é a metade da aresta, se ele está no centro da face isso aqui é a aresta sobre 2. E isso aqui a gente vai ter que encontrar em função da aresta. Vejo que essa medida aqui embaixo também é A sobre 2. E aqui do outro lado é A. Então isso aqui é a hipotenusa deste triângulo retângulo aqui. Então vamos primeiro aplicar Pitágoras, depois reaplicamos Pitágoras com essa medida e encontramos o valor de A. Ok? Então vamos lá. Primeiro, aplicando Pitágoras aqui, vai ficar então esse D ao quadrado igual a A ao quadrado mais... A ao quadrado sobre 4. Aqui já vai me dar, então, a medida desse D, que vai ser aqui 4, 5 ao quadrado, ou raiz de 5 ao quadrado sobre 4, ou raiz de... Vamos escrever melhor aqui. Ou vai ficar A sobre 2 raiz de 5. É isto. Simplificando isto, está em centímetros a medida Encontramos o D Agora a partir daqui reaplicamos Pitágoras Veja que aqui ele é reto Então o 60, essa medida que foi dada é a hipotenusa Vamos reaplicando Eu tenho 60 ao quadrado É igual a essa medida ao quadrado, o D A raiz de 5 sobre 2 ao quadrado Mais o A meios ao quadrado e aqui vamos, desta a gente chega no, na aresta. Chegando na aresta, vou desenvolver parte aqui, que é 36, ou 3600, igual a ao quadrado 5 quartos, mais ao quadrado sobre 4. Podemos juntar aqui, vai ficar então 3600 igual a 6 2 sobre 4, ainda podemos simplificar isto, vai ficar 3 e 2, então vamos ter produto dos meios pelos extremos, ah, pode ser ainda, esse 3 pode ser simplificado com 3.600, dá 1.200, confere, 3 por 3, 36 dá 12, então 1.200 e multiplica por 2, então A ao quadrado igual a 2.400 então a raiz disso, então A igual a raiz quadrada de 2.400 essa é a medida da aresta, então o volume é isso aqui ao cubo tá? a gente vai ter a, o volume em centímetros vou deixar que vocês terminem agora tá bom? E vamos para a última, que é 271. Calcule o volume de um cubo sabendo que quando se aumenta sua aresta em um metro, a área lateral do mesmo cresce 164 metros quadrados. Veja o seguinte, que a área lateral desse prisma vai ser 4 ao quadrado, porque a aresta lateral é só 4, né? Então a, a área lateral mais 164, ou seja, o aumento é quando a aresta aumenta em 1, um, Vamos tá? então só ajustar isso aqui, depois vai dar um sistema. Reajustando essa aqui, eu vou ter AL mais 164, igual, isso aqui é um quadrado de uma soma, né? Primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Multiplicamos esse 4 por cada um dos termos, mais 164. Fazendo a distributiva aqui, vai ficar 4a ao quadrado, mais 8a, mais 4. Al, mais 164, Não, volta. Eu já posso substituir aqui no lugar de AL, vou colocar o 4A², tá? Substituindo no lugar de AL, 4A² mais 164 igual a 4A² mais 8A mais 4. Acho que esse 4A² eu posso subtrair dos dois lados da equação, eles vão se anular. Vai sobrar só 164 menos 4. Eu vou trazer aqui, igual a 8A. Estamos quase terminando, veja que facilitou muito. Vai dar 160 igual a 8A. Então, dividindo 160 por 8, ou 16 por 8, dá 20 centímetros. Qual é a pergunta então? Vamos voltando aqui, já que a gente encontrou a aresta deste cubo que tem essa característica. Calcule o volume de um cubo, tá? Sabendo que quando aumentamos, tá? Se a aresta mede 20, então o volume vai ser igual a ao cubo. Então, volume igual a 20 ao cubo. Então, 2 vezes 2, 4, 2, 4, 8. Vai dar 800 centímetros cúbicos. Ok. Fechou? Muito obrigado por acompanhar aqui. E até mais.